A terceira edição, entrevista com Romeo Menezes. Conceito de empresa virtual. Empresa virtual é uma empresa baseada em procedimentos tecnológicos atuais, modernos. Se pensarmos em uma empresa real, onde existe um local físico, existe um estoque, existe produtos analógicos, estamos pensando em processos antigos. A partir do momento que temos a ideia e temos a inserção da tecnologia dentro do processo administrativo empresarial. E esse procedimento começa a ser virtualizado, a gente começa a entender produtos de forma virtual, onde a gente não consegue pegar esses produtos e eles começam a ser é, mercalizados, vamos dizer mercantilizados. E a gente tem o processo da economia funcionando desses produtos a partir desse momento a empresa passa a ter esse conceito de empresa sem a virtualização dos processos as empresas conseguiriam sobreviver? É uma, é uma pergunta difícil de ser respondida existem autores que acham que essas empresas um dia irão quebrar existem outros pensadores que não que entendem que mesmo que a pessoa não queira entrar no processo tecnológico, essa empresa ainda vai continuar Vivendo, mesmo que seja no seu nicho específico, local, empresarial, mas vai continuar existindo. Eu, particularmente, como professor da cadeira, acho que a empresa virtual irá suplantar a empresa real. É um questionamento portanto, um tanto utópico, mas o mercado caminha para esses processos a empresa cada vez mais irá se virtualizar o processo cada vez mais irá se virtualizar a venda irá se virtualizar então, querendo ou não, as empresas elas estarão mescladas nesse processo não vai existir uma empresa que fala não, a minha empresa é completamente analógica ela utilizará processos tecnológicos para sobreviver e esses processos tecnológicos passam pela era da virtualização passam por Pierre Leve. Logo, essa empresa será virtualizada. Bom, você falou de duas correntes. Uma que acredita que esse processo vai acontecer e isso, consequentemente, é, vai retirar do mercado aquelas que não acreditam que, é, através da virtualização, elas possam crescer e se expandir. Então, eu gostaria que você falasse um pouco quais os benefícios da virtualização para aqueles empresários que não detêm essa informação e que a partir da sua fala, eles consigam aderir à virtualização. Pai, fala de novo. Fica aqui. Você falou de duas correntes. Aquelas que... Uma que diz que esse processo vai acontecer e vai suplantar uhum. aquelas empresas que ainda não aderiram. Existem empresários interessados em aderir à virtualização dos seus processos. Ou seja, é, ter a sua empresa também virtual. Uhum. Para esses empresários... O que você diria para que eles consigam é, dizer, colocar no seu orçamento, bom, eu preciso virtualizar a minha empresa. Ou seja, quais os benefícios da virtualização dessas empresas? Virtualizar uma empresa hoje é, possui N benefícios. Um benefício fundamental é a questão do custo. Se um produto custa tanto para uma empresa analógica empresa virtual, ela irá custar bem menos. E aí entra um outro processo da administração importantíssimo, que é a questão da gestão. Eu vou aplicar novos processos de gestão nessa empresa virtual. Então, esses novos processos de gestão farão com que esse produto seja cada vez mais comercializado e com o um menor custo. Custo para a empresa é fundamental. A partir do momento que eu ter a partir do momento que eu tiver produtos uh, bem mais em conta e esses processos administrativos sendo implementados para que esse produto fique bem mais barato e bem mais divulgado, e eu com certeza vou alavancar a minha empresa. Então, uh, posso colocar como benefícios fundamentais para que a gente implemente uma empresa virtual a questão de custo de produto, a questão de localização desse produto, esse, esse produto não está estará mais dentro de um âmbito, ou dentro de paredes, ou dentro de lugares é, limitados. A gente vai ter, a partir de agora, com um processo chamado internet, a divulgação desse produto para todo o planeta, que está para todo o universo. Sendo assim, o meu produto estará em todas as praças de todos os mercados possíveis, fazendo com que eu possa vender muito mais a um custo menor e com um processos de gestão bem mais específicos, bem mais modernos, bem mais soltos, vamos dizer assim. Você já adiantou minha última pergunta, mas mesmo assim vou fazê-la. Padronização dos processos ou novos conceitos? Padronização dos processos, penso que é uma questão analógica de, do mercado em si. Novos conceitos, novos conceitos, sim, é, a, é o caminho da empresa virtual. Entender uma empresa dentro do seu conceito e aplicar novas utilidades para essa empresa. E utilizar esse produto novo, esse produto virtual, nessa, nessa gestão moderna que a empresa tem que passar. Isso é válido para a empresa, é válido para o mercado, é válido para os, próprios, para os próprios produtos e, principalmente, válido para os clientes. Quem é que não gostaria de ter um produto virtual no lugar de um produto real e poder, e poder utilizar esse produto virtual da mesma forma que usa um produto real? Muitas vezes a gente acha que isso é incabível, mas o mercado e a tecnologia vem nos mostrando que, cada vez mais, a virtualização vem melhorando. Então, por que não aceitar esses novos conceitos? A empresa virtual ela vem sim para implementar esses novos conceitos. Ok, Romeu Meniz Obrigado. Okay, obrigado. Foi bom, Ô, Thiago, aqui, você aqui que a gente já pode Agora falar é aí, para